Olá rapaziadinha, acho que o canal está conversando com vocês e vlog de IKEA, né? Eu vou fazer vlog de IKEA porque é disco que o brasileiro médio gosta, 30 anos, é comprar móvel. A verdade é a assim, gente gosta de ver móvel, pagar, coisa um pouco mais complicada, né? Então é isso, bora começar a mobiliar a casinha e tchakirá. Bora comprar móvel! E yeah! Meus ajudantes, amigos, companheiros de hoje, Vamos comprar móveis, vamos, vamos decorar a casinha? Decorar não, né? Vamos mobiliar, né? Pro cômodo, quarto. O que, que eu preciso do quarto? Já tem a temos cama, tem mesa, de cabeceira. mesa de cabeceira, temos... Só isso. É isso que Só tem, isso. tem, quarto? É isso, tem meu quarto. É <risos> é Closet já tenho. Cortina. Cortina, preciso de cortina, mas isso a gente pega lá embaixo. Aqui é pra gente ter as ideias. Vamos ter ideias e depois a gente pega lá embaixo, certo? Então vamos ver. Eu preciso comprar só coisas essenciais Tipo um armário Eu não tenho lugar nenhum pra colocar coisa na minha casa Armário nem nada E esse daqui, ele combina Olha, tá 399. Um armário desse tamanho Esse aqui vai, vai fechar o meu quarto A cama e as, as mesinhas de, de cabeceira Elas são do mesmo modelo Então vai ficar bem bonito E aqui pra guardar cueca, meia, roupa, etc E talvez depois no futuro eu coloque a TV em cima Então esse aqui é um dos essenciais que eu vou levar copos. Bolzinhos, pode. Comprei aqui ferramenta, que eu não tenho nenhuma. Comprei uns bolzinhos aqui só também. E estamos tentando, né, Bia? Estamos tá, tá tentando, né? Não deve ter nem 100 dólares aqui ainda. Tá bom, tá bom. Gente, vou pegar essa luminária aqui, ó. Caramba, não nem filmar. Essa luminária aqui, eu ia pegar duas, mas ela tá 70, então vou levar uma só. Depois eu pego mais uma. O esquema é economizar, né, gente tema é economizar agora, só o essencial. Olha aí. Comi coisa pra caramba aqui, não tem coisa só minha não, viu? Tem isso aqui não é meu. Cortinas que a galera comprou. Temos aqui isso aqui, bols Lixo. e é isso. Começando. Chegamos como, gente? Vamos lá, tour do apartamento novamente. Tá, olha o que <risos> É isso, cheio de coisa, gente, de troço. Acho que a gente tem alguns móveis pra montar, né? Me... Tô preparado, gente? Tá. Bora, então bora. Quem tem amigo tem tudo, né? Primeira coisa, hein? O que a gente fez aqui, ó? Cadeira. Minha cadeira está montada. Minha Secret Lap Titan. Eu sempre quis essa cadeira. Então, beleza. A primeira coisa que está montada nesta casa é a cadeira. Vamos ver como é que tá o trabalho da Bia aqui agora. Cadê a Bia? Bia, uhum. olha! Cara, você já botou a cortininha aqui? Filha, eu já arrumei essa cozinha ali, eu já botei a cortininha. Mano, você é muito rápida, velho. <risos> dois homens pra montar uma cadeira. Não, oh, mas cadê o plástico? Você não botou o plástico? Que plástico? Tem um plástico, também, tá meio doida. Não, não tem não. Um tem um protetor. Vai ter que fazer de novo. Uhum. <risos> tem. um protetor. Vem dois, vem um atrás e um na frente. Ah, tá. Entendeu? Tem que botar o protetorzinho também. Então. Oh, Olha o lixinho. Bem o ali, o lixinho. Ah, você já montou o um negócio aqui? Ah, ficou bom aqui, né? Não precisa nem, não precisa nem furar. Ah, então, não sabe o que você vai fazer. Ah, não precisa nem furar, ficou top. E essa cama aí? Ai, cara. <risos> Sai hoje, mano? Essa cama aí? Você vai dormir. Caralho! Vou dormir no na ah, sua casa, eu né? Eu fiz uma só uma pausa dramática, mas... Meu Deus! Saiu o um móvelzinho aqui já, vai saindo mais um aqui. Deu um grau na cozinha. Guardei todas as coisinhas aqui de cozinha já. Eu preciso arrumar ainda direito isso aqui, mas vai ficar mais ou menos assim. pratos isso é uma das coisas mais legais que eu fiz. Isso daqui. Comprei comida aqui já. Deu uma estocada. Deu uma lavada aqui nos eletrônicos. Coloquei tudo pra lavar aqui dentro. O banheiro tá ficando melhor aqui também. Ó, o banheiro tá ficando bonito. O banheiro é todo em tons de, de cinza e preto. Comprei essa, essa cortina aqui, ó. Ficou bonito. Toalha nesse tom, ó O banheiro eu fiz um negócio mais preto e branco mesmo o Espelhão, aqui eu tô arrumando as coisas aqui, ó Arrumando tudo aqui bonitinho bichinho balança Isso que vamos, tá ficando bom Tamo como, tamo como, tamo como Olha essa cama, moleque E aí, já tá já tá zoando aí na cama? Qual é que é? Ah, é muito alto para ela, não vai conseguir Asco, bonito isso aqui, hein? Rapaz. Mano. Tão, com, tão ruim quanto mudança. É mobiliar, né? Cansado, hein? Muito Levando nada. essa parada aqui. Rapaz. Exercício hoje, hein? Nossa. Hoje, ele é, dia de descansar. hoje ele é dia de descanso, hein, Rive? Como é que faz? Descansa montando móveis. Foda a vida do migrante. Levando as últimas lixos aqui. ó. Uf, ainda tem mais lixo, ainda tem coisa pra montar, mas a gente desistiu. <risos> ó, vou falar pra vocês, ver Essa vida de essa vida de solteiro imigrante. Ela tá me lembrando muito quando eu, quando eu era assim na Austrália, entendeu? Eu tenho que fazer tudo sozinho, tá ligado? Aqui, olha é o que eu tô fazendo. Peguei o U-Haul. Por quê? Porque eu tenho que comprar móvel. E, obviamente, eu tô comprando um monte de móvel usado, né? Porque, enfim, não vamos gastar dinheiro agora, não é mesmo? Então, eu tô aqui alugando os U-Haul. <risos> Achei um sofá baratão, mano. Quanto assim, desconto. Vou lá pegar, velho. Felizão. Só vamos. Aí, como é que tá ficando, rapaziada? Botei aqui. Ainda tem que arrumar essas coisinhas aqui. Teclado. Isso aqui é tudo coisa que eu vou arrumar daqui a pouco. Eu preciso pensar o que eu vou fazer. Aqui ainda tem muita coisa também pra eu pegar e arrumar. Preciso ver o que eu vou fazer com isso. Aqui tem um cachorro. Aqui tem o, a parte do... Preocupações do délote do futuro. E aqui é tudo coisa pequena, coisa de gaveta, que eu vou ter que sentar e organizar Vai demorar um, vai demorar uma cota ainda pra eu, pra eu mexer nisso aqui. É... Vamos colocar... colocar isso aqui no cantinho aqui por enquanto, né? Só pra gente não ter que se preocupar com isso. O que que você faz quando você não quer se preocupar com alguma coisa agora? Você pega e coloca ali no armário. Olha aí. Como é simples. Aí, o que acontece? Um dia, você vai abrir essa porta aqui, vai ter essas coisas. Aí você vai falar, nossa... Eu esqueci, né? De arrumar essas coisas. Aí o seu interior vai falar, pois é. Olha só, você esqueceu de arrumar essas coisas. E aí que você começa a se fuder. E aí você procrastina mais ainda. isso aqui. Vou colocar isso aqui, aqui em cima. Tá. Esse negócio aqui. Só fazer embaixo. Esses... Esse negócio aqui eu vou colocar ele aqui. Eu não vou colocar esse negócio do armário, porque eu quero lembrar que eu tenho que mexer nessa porra. Últimas caixas, finalmente, acabou caixa, acabou a mudança, agora é só arrumar.